Se o serviço público atrai tantos profissionais, é essencial que existam métodos eficazes para a escolha daqueles que melhor se adequem às funções pretendidas. Como o RH contribui nos métodos de seleção dentro do funcionalismo público? Quais são esses métodos? Eles são eficazes? A respeito desse tema, continuaremos nosso papo com o professor Fernando Coelho, doutor em Administração Pública e professor de Gestão de Políticas Públicas da USP. Você está assistindo a mais um Conversações. Fernando, já falamos sobre atratividade no serviço público na semana passada. Agora vamos falar de seleção. O principal elemento e instrumento de seleção no serviço público é o concurso público que está previsto na nossa Constituição. Como que você vê esse instrumento? Ele é adequado? Como a gente poderia aprofundar um pouco mais essa discussão do concurso público como principal elemento de recrutamento e seleção no Estado? Muito bem. O concurso público no Brasil tem aproximadamente 100 anos. Né? É um instrumento que vem junto com a modernização da administração pública, buscando sair dos modelos anteriores baseados muito nas relações pessoais, para indicação aos cargos públicos, tentando buscar uma impessoalidade, né? portanto um processo é, neutro, que buscaria fazer uma averiguação né, dos conhecimentos das pessoas e tentar trazer para dentro do setor público as pessoas mais capacitadas. O debate atual precisa avançar. Avançar por quê? Porque diante do tratamento que se dá, à área de gestão de pessoas ou recursos humanos no Brasil, que é um tratamento né, muitas vezes apenas de um processo operacional e não de uma função estratégica, os concursos públicos muitas vezes são mal elaborados, né? feito às pressas, com editais né? que não consideram de fato quais são as necessidades do Estado em termos de competências para uma determinada função. Então, nós precisamos começar a rediscutir o instrumento. Né? Por exemplo, muitas vezes você olha concursos públicos, sobretudo na gestão municipal no Brasil, que é uma gestão que está mais afastada né, desse debate mais atual da gestão pública, sendo feito né, às pressas, Por quê? porque o município não tem capacidade institucional, né, copia e colo o edital de um município maior, né, às vezes não tem capacidade de fazer um processo de elaboração né, mais profundo, então acaba sendo um processo de reprodução. Né. Claro que um processo que começa errado vai ter resultados não satisfatórios. Né. Então o primeiro passo é a gente valorizar né, o concurso público e discuti-lo à luz das questões atuais, de gestão por competências. É claro que um concurso é muito custoso né, e muitas vezes está baseado apenas em provas objetivas até para diminuir esse custo, mas nós temos que partir para concursos com duas, três fases, para concursos que levem em consideração provas abertas, né, onde você consiga avaliar o candidato para além da noção dele marcar X numa determinada questão, provas que envolvam também esse candidato, né, propor soluções para determinados problemas, quando você começa a explorar os chamados estudos de caso, e no limite, dependendo da função, né, provas que vão fazer a averiguação de determinadas habilidades, desde você, que você consiga prever né, quais são essas habilidades. Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer o seguinte, né, os concursos públicos no Brasil precisam ser né, valorizados fortemente, precisam ser, repensados à luz da gestão por competências né? e também precisam ser linkados à entrada das pessoas no setor público, porque de nada adianta nós discutirmos apenas o concurso público, nós vamos ter que discutir também a porta de entrada dos aprovados nesse concurso público, né? aí olhando para os cursos de formação que podem ser acoplados como uma fase do concurso público, já explorando o estágio probatório né, que hoje, no Brasil, infelizmente, perdeu a sua função, né, que foi muito bem utilizada né, nas décadas de 50 e nas décadas de 60. Hoje, praticamente, o probatório quase que não existe do ponto de vista de gestão, apenas de um ponto de vista legal, burocrático. Né, burocrático. Então, nós precisamos pensar, na verdade, a cadeia né, produtiva, se assim podemos dizer, ou o sistema. Né, Desde se pensar a função daquele concurso público, né? a programação dele ao longo do tempo, a realização de provas que de fato tenham relação com aquele conteúdo programático, aquele perfil, a relação disso com cursos de formação dessas pessoas que vão entrar e do próprio estágio probatório que a gente precisa pensar em termos de projetos, né? pessoas que entrem e que comecem a trabalhar a partir de projetos para ver se de fato tem vocação para aquela atividade. Né? Porque é aí que você começa a fazer o acerto. Não dá para ir para um concurso público simplesmente por questões subjetivas de avaliação apenas de habilidades e atitudes. Sempre vai ter uma parte objetiva para não quebrar o princípio da impessoalidade. E aonde que nós fazemos esse acerto? Né? Nos cursos de formação, no estágio probatório, e assim por diante. Voltando um pouco é, na sua fala, teve dois pontos que me interessaram bastante. O principal deles, um é a formação né, talvez às vezes o próprio profissional responsável pelo recrutamento por uma um déficit até às vezes de formação para dizer assim no melhor dos mundos, ele acaba replicando outros concursos realizados e outra questão judicial. É, o que, que a gente nota? Que hoje um concurso público é considerado um sucesso quando não há nenhum tipo de demanda judicial em cima dele. Isso, obviamente, afeta a longo prazo, que você acaba focando mais nos aspectos jurídicos e procedimentais e menos nos aspectos gerenciais e de, por exemplo, fazer o que de fato deveria ser feito com um concurso público, uma boa seleção. Como que você vê tudo isso, essa influência é, judicial que tem, obviamente, o intuito de garantir alguns direitos individuais dos concursandos, mas que muitas vezes acaba gerando um efeito nocivo por parte da administração que considera que a meta é simplesmente realizar um concurso sem demanda. Muito bom. Eu vou voltar no primeiro aspecto da sua questão, que é exatamente a elaboração do concurso público. Né? Como que o recrutador, que é muitas vezes o um indivíduo, né, e não necessariamente uma equipe de trabalho multidisciplinar, né, simplesmente por questões de prazo, né, que nós sabemos que, que hoje no setor público né, tudo é para ontem dentro desse processo de se realizar concursos públicos, repete um edital anterior, sem saber se aquele edital né, é um edital que corresponde a esse novo perfil né, que a organização busca atualmente ou para as funções futuras, da própria organização. Aí que entra a importância hoje da área de recursos humanos. Porque o que nós percebemos é que muitas vezes a palavra final do edital não necessariamente é da área de recursos humanos, mas da área jurídica. Né? Dentro dessa preocupação final do concurso está né, de fato, é, vamos dizer, redondo, né, pronto para não sofrer nenhuma interferência do ponto de vista judicial. E é dentro desse processo que às vezes reage é a área jurídica, dando a palavra final, que você pode distorcer um edital. Por exemplo, muitos concursos hoje na área de gestão, do ciclo de gestão, né, uh, envolvendo aí, atividades de gestão governamental, planejamento, governança, execução, controle, ou mesmo políticas públicas, formulação, implementação e avaliação, ainda né, são fechados dentro de um paradigma de qualificação a um conjunto... Né, vamos assim dizer, de profissões, como se nós estivéssemos fazendo um concurso nos anos 70 e 80, e por influência ou de órgãos jurídicos ou mesmo de corporações né, de ofício. Né. Isso eu posso dizer, por exemplo, para concursos na gestão municipal ou em muitos concursos na administração indireta. Está né. certo que na administração direta, nas carreiras da chamada elite burocrática, como as carreiras especialistas em políticas públicas e gestão governamental, você já tem né, uma diferenciação entre a ocupação da profissão. E aí você tem uma carreira larga né, que vai ser composta por profissionais né, das mais diversas áreas porque se entende a importância da multidisciplinariedade. Né? O Estado trabalha por projetos, nós precisamos dar conta disso a partir de equipes multidisciplinares. Mas em outros concursos, não. Né? O que acaba ocorrendo muitas vezes é isso. Ah, reproduz edital, aí vem o jurídico e fala, mas esse perfil pertence àquela categoria profissional. E vai lá e fecha o concurso. Né? Ou vem uma influência de uma determinada corporação profissional. Né? Então, esse, essa é uma fase que nós precisamos né, uh, avançar. Nós ainda estamos presos a modelo de concurso público dos anos 70 e 80, muitas vezes associando profissão com ocupação. Né? E além disso, nós precisamos ter uma discussão mais ampla. Né? Então, o RH tem um papel central de ir dialogar com essas áreas jurídicas que têm essa preocupação, que é uma preocupação natural da própria área, de não sofrer né, contendas ou processos né, jurídicos a partir da realização do concurso público, né? E muitas vezes vai ser natural que isso ocorra, e eu posso dizer que até pela indústria do concurso público hoje, né? Muitas organizações que preparam pessoas para os concursos já estão com os recursos prontos, preparados para após a aplicação da prova, porque no fundo o que essas organizações querem é aprovar o maior número de candidatos. Então nós precisamos entender que esse processo é um processo que ocorre, né? tende a continuar ocorrendo naturalmente, em termos de números de recursos, né? e, e ter claro que o, o papel principal do concurso público é o papel gerencial, né? no sentido de nós completarmos aquele número de, de vagas para um determinado conjunto de funções e com pessoas capacitadas para isso. Né? Por quê? Porque é, um, é, um, é uma questão de futuro. Não, não tem volta. Uma vez que essas pessoas entraram, né, elas vão estar ocupando um espaço no Estado né, ao longo de 25, 30, 45 anos, independente, é, dependendo da idade né, desse, dessa pessoa que foi aprovada nos concursos públicos. Então, nós precisamos de fato é trazer né, esse debate mais da gestão, para dentro da elaboração dos concursos públicos, claro que se apoiando nos aspectos mais procedimentais, de normas e regramentos, mas deixando bem claro que aquilo é uma função gerencial. É, inclusive, se a gente deve obedecer o princípio da finalidade, a finalidade do concurso público não é só é, ter um concurso redondo nos aspectos jurídicos, mas trazer o melhor servidor possível para aquela função, obviamente que respeitando todos os ditames legais. Exatamente. Nesse caso, o concurso público, quando a gente só está pensando para os ditames legais, é mais um caso né, de disfunção burocrática, né? de um foco exacerbado, às vezes, no processo, sem medir como esse foco exacerbado no processo vai impactar, os resultados né, no Estado, e os resultados vão ser impactados né, no curto, no médio e no longo prazo, porque essas pessoas vão continuar dentro do Estado durante muito tempo. Obrigado, professor. Conversei mais um pouco com o professor Fernando Coelho, e na próxima semana continuaremos nosso papo tratando do tema A Escolha de Dirigentes Públicos. Nos vemos no próximo Conversações. Até lá.